Então, aqui ó, vão ficar as mesas, mas também dá pra tirar tudo, virar a pista de dança. Dance, dance, dance, dance. O banheiro tem que mudar de propriedade. O banheiro gente. tem um problema porque o prédio é tombado, acho que não pode. Sim, mas essa coisa de lei, alvará, isso tudo é com você. Se eu acertar isso, o senhor garante que resolve o meu problema? Com relação ao vará, até resolve, né? Agora, isso aqui é assim, é dificuldade tá da outra, isso é Brasil. Eu paguei 4 mil em dinheiro pro cara. Sim, mas é que tá, você pagou pro cara, você não pagou uma multa, né? <risos> não foi culpa minha, viu? O pessoal invadiu aí. tô pegando tudo aí, comendo, bebendo. O, o gato saiu os ratos fizeram a festa. O Samu! Onde eu o Samu?